Descumprir a Olá, lei Estamos okay. aqui Daquele em frente à prefeitura um A fala agora é do presenso. nosso amigo Bruno Madeira um projeto. Vamos fazer a adaptação para a Está explicando o do projeto que foi aprovado Em Uberlândia contra a obrigatoriedade Pedindo a Colaboração para que coloque esse projeto em pauta Caso não seja colocado em pauta Nós precisaremos de 12 mil assinaturas Para que aconteça a votação no, no plenário. Por quê? Porque precisamos de 5% do total de eleitores do município tendo essa quantidade de assinaturas eles são obrigados a pautar essa votação. Isso é importante, mas o tete a tete que eu vou ter com cada vereador vai ser importante porque nós precisamos entender o seguinte, não é esquerda nem direita, porque tanto a esquerda quanto a direita e principalmente a esquerda, defende a democracia, defende a liberdade, defende seu direito de viver. Então é interessante, é importante que ele defenda então esse projeto, que esse projeto nada mais é do que te dar a liberdade individual de decidir sobre a inoculação ou não dessa vacina. Até aqui a hivertina ai o cara até ajudar minha live aqui, aí vermetina ela tem um efeito muito grande muito... uma... para vocês aqui acompanhe o o tenho... Bruno Madeira já falou tenho... é o Wagner está virando o Juliano um aqui, está falando aqui, manda... os políticos os foram eleitos para representar o povo prefeitos vereadores AM. vocês têm que fazer a vontade da população a população, eu acredito que a maioria, ah, mas eu tenho poucas pessoas, mas eu acredito que a maioria não quer esse passaporte da vacina, não quer essa segregação. Pessoal, ó, esse aqui é um amigo meu, né? É, teve, acho que a maioria aqui conhece a situação dele, o caso dele. Né? Ele não pode falar muitas coisas, mas eu posso Só falar. Posso falar sim, Pode falar? Eu posso falar aqui, ó. O filho dele teve efeitos é de colaterais da vacina. Quem vai falar pra ele agora vacinar? Segunda, terceira dose. Não, eu vou só falar para os pais aí, eu também não queria. E o meu filho jogava basquete, aonde ele jogava basquete, Posso tomar Aonde ele jogava basquete, Ele exigiu que ele, que ele, que ele, ele tomasse, ele colocou, uma vacina. aí você sabe se você pode colocar o que dessa vacina e tomar uma vacina. Obrigado. E agora hoje, o é, Pedro chorando no hospital, porque falou Não ia jogar basquete, basquete. Ele não quer, ele está bem, ele deu uma visão do lado direito, ele está bem, porém. É... E aonde que existiu ele? Quantos anos ele tem, pessoal? 14 anos. moleque lindo, lindo, perfeito, ele de é uma genética maravilhosa, não tinha nada. Essa vacina não é vacina, é um experimento. Você ama seu filho, tome cuidado, eu não quero que ninguém passe com a gente. Poderia ter sido muito pior. Levando ele, enquanto é médico, os médicos falaram que o que aconteceu com ele, é, é, é, essa potência spike que tem nas vacinas aí, ela causa, é, principalmente, Crianças, jovens adolescentes, é uma defesa louca no organismo. Então, é um experimento. Foram então, feitos dois mil casos do mundo, de testes. É um absurdo o que estão fazendo. Pelo amor de Deus. Se você quiser vacinar o seu respeite quem quer vacinar o seu É isso aí. Ó, aqui não é invenção não, viu? eu conheço a história dele. Isso é de muitos carros. O dia que é muito internado gato. lá, na Unimed, que errou pra caramba, tá Estava internado do lado dele, um jovem de 22 anos, que nunca teve nada Ele vai ter que fazer tratamento pro resto da vida Teve esclerose múltipla Tá? Fiz esclerose múltipla, aí o pai e a mãe também Só se fez com a vacina Pra quem duvida, né, do Bruno Gato que é filho da dona Rey de Cá, ele teve AVC e faleceu com 28 anos, e vacinou para poder ir para ficar é ah, aqui essa live aí Boa ela vida, conseguiu confirmar tá bom, através tá um então, de lá, um exame feito na Espanha, que custou quase 4 mil reais, que confirmou que foi a vacina que provocou o AVC e a morte do filho de 28 anos. Hoje ela luta justamente. A favor da liberdade da pessoa decidir. Tipo. Olha, outra coisa, viu, professor? No caso do meu filho, lá, né? sendo todos os exames que você imaginar, você pode imaginar, foi feito nele. Não é que tem nada, nada, nada. Inclusive, um exame de no noval patente foi feito aqui, é parece que ele tinha polar noval patente, teria que fazer um canceteirismo. Se nós fôssemos pelo médico lá Albert Einstein, eu tinha feito no um outro dia o um exame, ah. o procedimento dele. Eu fiz particular em Ribeirão Preto e ele não tem, o Unimed tem exame errado meu filho também. Ele tem nada. Triste, né? Essa obrigatoriedade de vacinação tem que cessar. E agora nós temos uma chance aqui na cidade de Franca, e colocar em falta de votação um projeto de não obrigatoriedade da vacina no município a exemplo do que foi conquistado em Uberlândia já temos o um projeto pronto para entregar na mão do vereador. É o mesmo, é, Madeira? O projeto já está pronto. O mesmo projeto aprovado na cidade de Liberdade. Estamos com o um projeto pronto, necessitando do vereador, pelo menos um vereador, um vereador, um vereador pautar em votação e magia. Se nenhum vereador pautar, nós vamos ter que mobilizar a população é a favor da nossa liberdade. A favor, a favor, a fazer, a nós contra ele muito pelo 3. contrário. É. Porque, pensa você, bem, você, eu, se você for obrigado a fazer aquilo que eu, eu sou vacinado, eu sou vacinado. Nós não somos contra, não, não é contra a vacina, é, é contra é, a, é a obrigatoriedade. E, Valeu, e agora eu... o negócio está tomando aí, um rumo maior porque estão querendo obrigar crianças e logo na sequência os bebês. Agora imagina só, Paulinho, pessoas, ser contra a liberdade individual, ser contra a liberdade de expressão, de pensamento, de direito de viver, é estar contra a democracia, é estar contra a constituição, é passar por cima da soberania do povo brasileiro e do povo francano. Então não faz sentido... Não importa se é direito ou Esses vereadores, eles não defendem a democracia Não defendem a nossa liberdade E por que não, então, aprovar, votar esse projeto de lei Que te dá a liberdade de decidir Se nenhum vereador colocar em pauta Nós teremos que nos mobilizar Então faça o dever de... Imagine o show de horrores que vai ser No momento que os agentes Tipo agentes nazistas que, que eu sei que tem lá, invadir a família, a casa da pessoa, para tirar a criança da guarda. Nós não queremos que chegue a esse ponto. Se nós vamos baixando a cabeça, dia após dia, eles vão de é, uma forma autoritária, autoritária a ponto de ser uma, tipo um nazista, querendo nos obrigar, a entregar nossa família na mão deles. A decisão que nós temos dentro da nossa família, só cabe a nós, nós que somos pais, temos o direito da liberdade de optar pela vacina ou não. Por isso que é importante vocês que se vacinarem, que se vacinaram. Esteja ao nosso lado, porque você está exigindo, implorando aos vereadores a nossa liberdade. Porque eles foram eleitos para defender a democracia, a constituição e a liberdade. Entendam, que hoje você fez algo que é obrigatório, mas fez por vontade própria, cuidado. Amanhã você será obrigado a fazer algo que não quer. Aí vocês lembrarão que... Nós não queremos, é a separação. Vacinados e não vacinados não importa. Somos brasileiros a favor da liberdade. Exatamente. Vamos para mais. Brasileira. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A nossa luta é pela liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de tratamento médico. Quem aqui é contra a vacina? É a nossa luta. Nós temos o direito de ir e vir, de adentrar e permanecer em qualquer estabelecimento público ou privado que esteja aberto. Nós temos o direito de trabalhar, nós temos o direito de nos reunir, de decidir sobre a nossa família e, principalmente, as crianças, elas precisam de proteção. A liberdade de expressão vem do direito de você divulgar, já que a imprensa oficial não divulga os dados completos, nós temos o direito de divulgar. Em nossas redes sociais. No entanto, as Big Tech unidas com as Big Pharma Começa a derrubar lives, começa a suspensão. Contas de Facebook, de YouTube são dois. São dois. São dois. São dois. E som dois E... E som dois E som dois E som dois E som dois som dois A marcha Amigos, é importante liberdade. também deixar registrado Chegou aqui, aqui o passaporte nacional municipal. Nós aqui temos que na... bloquear ele. Basta você exigir para o da vereador da que você elegeu aqui na Nós nossa cidade, que, que nível ele vote contra liberdade. a obrigatoriedade do passaporte nacional liberdade você de escolha o tratamento a situação mesmo. que está liberdade chegando em no nosso país de... você não exceção. tem mais o direito de ir aonde você quer nosso você de tem de que trabalhar. apresentar uma carteirinha de uma vacina que ainda não existe, eu desafio qualquer médico qualquer cientista qualquer político a me comprovar que existe uma vacina não existe, a organização mundial da saúde já assumiu existe um ex Experimento. E para isso aí, nós temos pessoas especializadas aqui para falar sobre esse assunto. Logo mais, também Bruno Madeira, especialista nisso, vai falar, Leandro Alves, André. Mas vocês, vereadores da cidade de Franca, Pedimos a vocês em nome da família, em nome da comunidade, em nome do nosso país, em nome da liberdade, não votem a favor do passaporte da vacina. Nós iremos lutar até o fim. Em particular, darei a minha vida se para for preciso. As públicas e privadas. Pessoal, eu tenho aqui aquele mal, diretor que exige responsabilidade passaporte para públicas e privadas. Sanitário vacinal da criança, uma vacina que não é 100%, não somos contra a vacina. Mas quem vai se responsabilizar pelo resultado adverso, pelas sequelas, pelos problemas que ela pode causar? Pede diretor, para a diretora responsável pela A diretora responsável pela escola. Vai ter que assinar o termo. Se responsabilizando para uma vacina que der algum problema. 40 Não, lá, então tem 40 Porque a população, que que pegar, cada um, tem um, se um organismo. Se você Não é a mesma vacina, é vacina a após várias escola, novas variantes é que vai que garantir que a, a proteção. E... Na própria bula, aí diz aí, sobre Valeu, os galera. efeitos colaterais. Que, que é nós queremos que liberdade. Moça, né? Nós também não queríamos estar aqui não. Nós queríamos estar em nossa casa, com a nossa família, sem precisar estar lutando pela nossa liberdade aqui no meio da rua. Então, desculpe quem está incomodado, mas nós estamos aqui né, pela nossa vontade não, para fazer tumulto, para fazer gracinha para caçar confusão por ninguém. O movimento aqui é pacífico, tá? Está liderado pela polícia militar. Muito obrigado à polícia militar que tá ali, nos dando, dando apoio, tá? Pelo movimento. Obrigado mais uma vez à polícia militar de Franca, tá certo? O nosso movimento aqui é pacífico e nós não vamos calar a nossa voz, porque enquanto eu tiver voz, tiver vez e ainda morar num país livre, nós vamos falar, nós vamos denunciar, nós vamos lutar pela nossa liberdade. Se alguém assinar, responsabilizando pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu, pela minha companheira ou quem eu goste, responsa responsabilizando, assinando embaixo, com tudo que aconteceu de efeito colateral, eu vou assumir os seus gastos médicos, vou assumir os, seus, os gastos com o velório, eu, eu tomo a vacina amanhã, o experimento. Tá? Mas ninguém assume, médico não assume, prefeito não assume, ordem mundial da saúde não assume. Nossa, a própria. Governo Federal e Estadual não está assumindo Nós estamos à mercê da vontade Desse experimento O um experimento que eu sei lá quem é que está bancando Não tem nada a ver com saúde Tem de controle É controle, não é saúde Porque não está adiantando nada Não está sendo humanizado Não está sendo, só efeitos colaterais Não está não está impedindo a transmissão Não tem a ver com saúde Tem a ver com controle Começou com a mordaça Que é a máscara no rosto infelizmente o pessoal que trabalha nos órgãos públicos são obrigados né? mas nós que temos a nossa liberdade de dizer não, nós vamos falar não até o fim certo? Começou com um capreço em nosso rosto depois foi pro lockdown aceitamos um, aceitamos dois aceitamos três e depois ficamos a mercê à vontade de, de, da nossa própria força financeira porque ninguém nos, nos ajudou fora o governo federal com auxílio. Ficamos a vencer, a água luz do mesmo jeito, as nossas contas veem do mesmo jeito, Tarifas bancárias cantadas mesmo jeito, passou fome, o pessoal que trabalha aí com os eventos passou fome, tá certo? Nós temos aqui testemunha vivo de que aconteceu com o filho dele, cadê o rapaz? Ele está começando a falar, deu, deu um pequeno é, confusão, cadê ele? Que é o testemunho do filho dele aqui, cadê ele? Eu esqueci o nome dele, ele vai falar aqui, testemunho vivo de que aconteceu com o filho dele após a vacinação. Ele fez exame, foi comprovado, foi a vacina, ou melhor, o experimento, o qual os próprios laboratórios que estão dizendo aí na bula que é experimento. Não tem comprovação científica de nada, tá certo? Ninguém está assumindo a bronca, gente. Nós estamos aí dos assim, poderes públicos, dos ditadores de plantão, para um experimento. Então, acorda gente. Respeitamos todos vocês que têm outra opinião. Por favor, respeitem nós, que nós não queremos. Eles estão apertando o cerco, estamos obrigando sim. Ah, você pode ter sua liberdade, mas você não pode tirar o seu documento, você não pode renovar sua aplicação, você não pode entrar no cartão eleitoral, você não pode entrar em local público. Isso é liberdade? Liberdade aonde? Então respeite a vontade de quem está aqui e quem está em casa também vai ter a mesma opinião, mas não pode estar aqui na rua. Tem muita gente que já está acordando. Se você deseja continuar com a sua opinião, nós respeitamos. Respeite a nossa. Eu queria que, aqui meu, vem cá, é o seu nome. Beleza? É o seguinte, quando o, o time de basquete do meu filho pediu para que todos os jogadores fossem vacinados, é, né? em conta vontade, Lá, vendido, vendido, e às vezes é cismado, mas não deixava ele tomar vacina. Perigo, perigo, perigo. E logo em seguida ele perdeu a visão do direito. Então fica aí é, a dica dos pais, tá? Você que quer vacinar seu filho, respeite, seu, respeite sua opinião. Porém, eu gostaria que respeitasse as famílias dos pais que não querem vacinar seus filhos. Quando estava a pandemia no auge, com aquela Covid matando as pessoas, vocês viram crianças morrendo, adolescentes? Você eu Também não lembro. Agora que está essa Ômicron, que ela vai mais para as vias aéreas, ela não é tão legal quanto a, a Covid, estão obrigando as nossas crianças e pessoas que não querem vacinar seu filho, seus filhos a vacinar. Fica só o meu alerta aqui, e eu e a minha família, nós jamais vamos ser vacinados. Valeu, Marcelo. Isso mesmo, parabéns pela sua coragem. É o testemunho de um pai aqui que teve um filho com a visão, né? Irreversivelmente, não tem mais jeito, perdeu a visão. Está um testemunho vivo aqui. Tá? Não estamos aqui com falácia, achismo, não. Nós estamos com certeza. Tá? Certeza dos efeitos colaterais. Se imuniza ou não imuniza, se a ou não adianta. Se você quer tomar, se você Uma não quer, não tem que problema. Nós só queremos a liberdade e a certeza de todos os efeitos colaterais. O Marcelo daqui a pouco vai falar, né? Vocês vem completar, pessoa o pessoal estava falando isso. Vocês já perceberam? Larodo, saudável, ainda Nós vamos descer para a Câmara Municipal daqui a pouco, galera. Pessoal, nós vamos empolgado. descer para a Câmara Municipal. Mudou Perdeu os plantos. Tá? Deixa eu contentar um pensamento aqui. Direito. Vocês perceberam que a mídia, tanta mídia, tanta, não ele é um cidadão, ele disse, pai, eu, eu nunca mais vou jogar as as aí, tá então, quem Tem É que responsabiliza é isso aí. Por isso aí. Tem que rádio aí, a gente vê que a pessoa está lendo liberdade, pra, é obrigado liberdade pela empresa a dar a informação, mas a qual, a qual é o melhor tratamento um para nós e para um para nossa como brasileiros temos Na direitos câmera. de adentrar Quando a gente ouve um testemunhal de um motor de Rádio TV, dizendo, privado, garantindo que essa vacina é eficaz, né, indo contra as pessoas que têm uma opinião, isso está tá sendo cometendo um crime também. Tá? Vamos guardar nome por nome, vou contar o dedo de cada um. Isso aconteceu na minha família. Vacina, por não. acaso, numa rádio aí de confiança, que Esse a pessoa tem confiança no locutor, na rádio. A rádio aí eu vejo que o locutor tal falou. Eu vou contar tudo por mim, tá? Porque não tem certeza de nada, tem comprovação que que científica. Estão dizendo aí que é indicado. Se o próprio laboratório, está dizendo que não, não tem comprovação, que é teste experimental. Tá certo? Não sei se vocês perceberam, toda a mídia concluiu meu pensamento. Vamos é a segunda dose. Vai lá. Da aqui, é eu, Marcelo Ramalho, nós estamos aqui reunidos porque a nossa luta é pela liberdade de ir e vir, pela liberdade de expressão perante as high e pela liberdade de tratamento médico. Tratamento médico com liberdade. É isso aí, né? Exatamente. liberdade. A pessoa precisa ter liberdade. Entendeu? Eu, quero, eu, eu, eu dei alguns exemplos para as pessoas, o, o doutor? Os amortizam. Qual é o meu argumento dos amortizam? A mulher é soberana, dona do corpo dela Meu né? ela... é corpo, minhas regras Então, ela pode matar um ser vivo Porque o corpo é dela Sim Porque o feto é um ser vivo né? Sim. Então, Meu filho nasceu Então, se a mulher tem a autonomia de escolher Assassinar, matar um ser vivo Por que, que o cidadão não pode ter a liberdade de escolher Se ele quer vacinar ou se ele não quer então essa é a nossa luta contra a imposição Tanto passaporte. o indivíduo, mas com o agravante da criança. A criança que é isenta dessa peste e agora quer vacinar para provocarem parada cardíaca, descer em crianças, tá acontecendo, casos. acontecendo. aí vem e fala que 12 horas após a vacina, ela já tinha uma doença rara, congênita de coração, pura balela, pura balela, quanto mais vacinar as crianças, mais problemas irão surgir, E depois não vem o pai reclamar para ninguém que não tem garantia, não tem onde reclamar, é que a nossa luta não é contra a vacina, é contra a imposição contra a, a imposição oposição, a imposição ela é livre, o sujeito é livre para buscar o tratamento que ele quiser bem, que ele bom Exatamente. entender agora Agora tem caso, ó que querem impedir o cidadão de poder ir no shopping, em churrascaria, trabalhar, tem, tem algumas coisas que já não vai deixar trabalhado, o cidadão não vacinar. Isso é um Isso não. é o puro nazismo. Nós somos os novos judeus, estamos sendo perseguidos pelos nazistas. Perseguição, exatamente. Perseguição. Então, então nós estamos lutando por liberdade. Essa é a nossa luta. É a nossa luta. Juntos, iremos vencer. Venceremos.